Estando na província de Napula, nos distritos pilotos, seguimos o mesmo percurso trilhado pelos líderes-guias, assim como pelos distribuidores, para ouvir os testemunhos dos membros da comunidade e cuidadores sobre quando e onde ouviram falar da campanha SMC. Viva aqui para o que 2021! Ouvi falar da SMC pela primeira vez em 2021. Ouvi falar da campanha através de equipa de mobilização. como era que Aceitei porque nós vínhamos passando situações de malária na nossa casa, né? Sobretudo nas crianças. Então ouvi falar da CMC que tratava da malária, ficamos felizes. Depois que a comunidade aderiu à campanha SMC, procuramos saber os impactos do comprimido SPAC e que recomendações deixam para os outros cuidadores. Esse comprimido é bom porque minhas filhas, quando tomam, ficam muito tempo doente. Acho o SPAC um bom comprimido porque desde que o meu filho iniciou a tomar, nunca teve malhar. Eu aconselho os outros pais também a darem um spike, porque esse comprimido é muito bom para as crianças. A situação está das melhores. Dá para dizer graças a Deus, porque sempre aquilo que a gente tinha com a malária agora não é como antes. Agora, atualmente, as, raramente as crianças já doem. A malária previne-se.